Moleque, esse sim já bateu uma bola E o som era só distração Em qualquer parada desenrola E com as gatas era moleque bom Lembra só da época de escola Nós jogava valendo um refrão Gostava de jogar um papo fora E brincar de polícia ladrão E lembrando de toda essa história Nós só queria ser o vilão Me falar como é que nós volta e saudade momentos postos De fazer inteira ir pro baile De ouvir aquele som do bom Aquele funk lá na baixada No estilo do proibidão Fumando um bolinho só no passinho De diguidinha com a land no pulso Boné de time, tipo uma disque Longo staff, esse era o conjunto Sempre alinhado e bem trajado balão era só de fim de semana Nós pobre louco, sem um trocado Sempre feliz só com os líderes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 e saudades dos momentos pós De fazer intera ir pro vale, De ouvir aquele som do bom Aquele funk lá na baixada, no estilo do proibidão. Fumando um boldinho só no passinho, de diguidinha com a Lange no pulso. Boné de time, tipo uma disco, longo staff, esse era o conjunto. Sempre alinhado e ventajado, balão era só de fim de semana. Nós pobre louco, sem um trocado, sempre feliz só com os líderes.